CSGO Mobile, finalmente.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337. CSGO Mobile, agora disponível na Google Play Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição pra quem tiver interesse Manos, pra quem não sabe, esse jogo que está sendo chamado de CSGO Mobile pela comunidade Não é da Valve, é da Garena A Garena, que pra quem não sabe, é a dona do Free Fire E eles estão investindo pesado nesse jogo Sabendo que a Valve não tem projeto nenhum de criar o CSGO Mobile deles A Garena tem ideia da força do CSGO, não só no Brasil como no mundo E sabe também que jogos mobile são uma Febre. Com isso, eles compraram os direitos desse jogo, que é o Alpha Ace, e a versão beta do Alpha Ace já esteve disponível na Play Store. Inclusive, anteriormente, esse jogo já pertenceu a Perfect World, que, pra quem não sabe, é uma empresa de games parceira da Valve gigantesca que atua lá na Ásia. Porém, a garena tomou a frente e conseguiu os direitos do Alpha Ace, até por já ter mais experiência no ramo. Mesmo assim, o jogo ficou muito tempo indisponível, mas voltou agora com várias atualizações. O jogo é exatamente igual ao CSGO na questão dos mapas, armas, até as facas vanilas são exatamente as mesmas. Óbvio, rapaziada, sabemos. A jogabilidade a qualidade gráfica não chegou nem perto da do CSGO, mas é uma proposta diferente. Quantas mensagens eu recebo aqui no canal há anos, onde as pessoas dizem que gostam do CSGO, acompanham o cenário, assistem os meus vídeos, mas não jogam porque não tem um PC, ou então tem um computador que não roda o jogo, não tem condição de comprar um PC. <risos> Já o Free Fire, por exemplo, a Garena conseguiu criar um jogo que rodava em praticamente lá no começo Quando estourou em praticamente qualquer celular Criar um CSGO que rote também em qualquer celular, pô Isso é muito bom porque todo mundo ganha com isso Incluindo o CSGO Então assim, eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz Enfim, nós vamos jogar aqui Vamos ver como que tá Eu vi inclusive que tem um sistema de diamantes Exatamente igual ao do Free Fire Aqui no caso é pra comprar skins né, do CSGO Mobile Vamos ver Vamos ver. Já vou pedir pra você se inscrever no canal. O sonho vai ter um milhão de inscritos agora em 2023. Enfim, vamos pra cima. Estou, nesse exato momento, aqui no CSGO Mobile da Garena. Aqui, o CSGO Mobile, o Alpha Ace. Queria mostrar pra vocês que ele tem inventário, né? E é exatamente igual do CSGO, ó. As mesmas armas. A Luminha ali do TR, exatamente igual. O Agente Ena, que é o Agente TR. O Agente Equipe de Ataque Especial que a é Agente CT. Famas, Galil, a M4, aqui é a M4 Haas. Não sei porquê. AK, a Alp, as faquinhas padrões, o CT e do TR, que aqui são chamadas de adaga As granadas, enfim Eu já vou direto pra partida ranqueada Vindo aqui em criação de partidas Quem joga CSGO, quem acompanha CSGO Já vai reconhecer aqui alguns mapas do modo demolição rápida Então, ó, são seis mapas Eu acho que aquele mapa ali, ó Terra do Sol Poente, ele já é um pouco familiar Um janelão um L. Rapaziada, é nitidamente o meio do mapa da Mirage. É muito nítido. Pô, se você não joga CSGO, pronto. Esse é o motivo pra você não saber o que é Mirage e não entender que esse mapa aqui, Terra do Sol Poente, é a Mirage do CSGO Mobile, como também o mapa fim do mundo. Esse daqui eu não preciso nem falar nada, né, rapaziada? De verdade. Eu me recuso a falar. O Fábrica Moderna ali embaixo me lembra um pouco a NUC, né? O Parada de Ônibus. É exatamente igual o mapa da Cache. A gente não tem como esconder exatamente qual mapa iremos jogar. A gente começa a partida e enfim, puxa uma rápida, é bem rápido pra achar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis segundos para acharmos uma partida. Esse jogo aqui tem um potencial gigante, ó. Fim do mundo, rapaziada. Fim do mundo, Dust 2, Papai. Mano, um o bagulho impressiona, confia. Impressiona mesmo. A semelhança disso com a Dust 2, não precisa falar muito, né? É nitidamente a Dust 2. Puxei uma alpizinha aqui. Vamos lá, o pessoal já começou ruxando, mano. Deu pra entender nada. Tá eu e meu amigo contra um. Eu vou roxando aqui pro fundo. Olha, <risos> o carro virou uma carroça. Mas de resto tá exatamente tudo igual, guys. Tudo, tudo igual. não aqui pra subir pro bombear. As caixas. Eu que tô com a bomba? Não, é eu que tô com a bomba. Então eu vou ter que plantar aqui. Vamos tentar o plant. Aí, ó, Alguém chegou esse código da C4. É o mesmo do código da C4 do CS. Não sei, não sei, mas eu sei que eu resolvi o round já, rapaziada. Vai dar retake aqui não, papai. Me deixa bem suave. Agora eu vou tentar pescar o um meio. Ui, ui. Ninguém foi B, rapaziada. Ah, só foi só eu falar, mano. Que time. Nossa, mas essa bala foi bonita, hein? Essa também foi bem bonita, hein? Essa daqui também foi bem bonita, hein? Eu vi um passando pra esquerda, hein? Eu sei que um foi pra B. Vamos ruxar aqui. Será que tem alguém a ficar? Aparentemente não. Nossa, olha isso. A porta aqui, o buraco Gente, isso daqui é CSGO, mano Tá na cara, mano E assim, tá, tá na cara dura 4x2 Vamos tentar Vamos tentar fazer essas duas últimas kills meter logo um Ace 5k Logo no segundo round Eita, achei você Calma -me. Ué, tinha mais um vivo, não tinha? Eu acho que tinha, né? não okay. sei Esse round eu vou jogar de AK-47 Pra mostrar pra vocês que, assim Por ser um jogo mobile Ou mobile, como se diz nos Estados Unidos Ele tem um ajuste de mira, tá ligado? Então, é, não é muito difícil, tá ligado? Eu tenho que colocar a mira na direção do inimigo E atirar Que o próprio jogo já faz a função do Unlock, ó Tá ligado? Mas se bem que aqui Aqui não foi o melhor caso para dar um exemplo Mas ó Agora, eu não, eu não puxei a mira, tá ligado? Eu só coloquei ali próximo dele e sentei o dedo Então se eu for abrindo pixel por pixel, pô, isso ajuda, né? Isso ajuda Mas tem um lado ruim, né? Porque em alto nível, pra você tentar acertar o HS de maneira mais rápida, logo de primeira, talvez logo da primeira bala Aí talvez esse ajuste não seja tão legal, não seja tão bom Mas enfim, ó, hoje é muito bom BB Eu nem chequei, aí ó, deixei alguém lá, eu sabia que eu tinha deixado alguém aqui, ó Marotou o pai É, os dois marotaram e os dois morreram Caraca, o pai tá, mano, arregaçando aqui, hein? Três minutos? Ah, tá, seu animal! <risos> Último round? P90? Puxa B aí, galera. P90. Ruxa geral B. Confia. Faca na mão pra chegar mais rápido. Só que agora ninguém vai me marotar. Fala tomar cuidado que o pessoal pode ruxar escuro. Bracinho, bracinho. Ó, vi que tem alguém atrás do bombe. Ninguém marotou aqui. Esqueça, papai. Vocês viram como a mira puxou? É o ajuste do jogo, né? Faz <risos> Não sei, vamos, entraremos agora numa discussão que eu não queria É, né? porque eu tô jogando no emulador, tecladinho, né, mouse Mouse que Falenzão me mandou Eu nunca fui nesse mundo dos jogos mobile, né, eu nunca fui nesse mundo do Free Fire, por exemplo, do COD Warzone Mas eu sei que há uma discussão, ou já teve essa discussão alguma vez, né, sobre quem joga no emulador Jogar contra quem joga uh, no celular, né, essa discussão existe, ela é real Mas eu, no momento, só consigo jogar aqui, é, esse é o ponto Vamos puxar mais uma partida, eu quero jogar Mirage, tá ligado? Jogar Mirady. E ó, eu realmente tô gostando do jogo. Muito. Deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí se vocês querem que eu compre uma faquinha ou que, sei lá, eu acho que eu tenho que comprar diamantes e com diamantes eu consigo comprar uma skin, né? Consigo, consigo montar um inventário. Pra quem não sabe, eu tenho um inventário, mano, insano no CSGO, um dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro. Então assim, queria montar um inventário da hora aqui, tá ligado? Eu sou colecionador e eu tô gostando do jogo, tá ligado? Eu tenho uma skinzinha aqui, acho que vai ser, vai ser legal, vai ser, vai ser bacana. Ó, entrei aqui na Miradyzinha e, mano, entrei no meio do round. O jogo pra mim vai começar agora Ah, cara, vou puxar a cama Estamos de TR Estamos de TR Olha esse caminho, mano É o caminho que... Mano. Ah, não, não vou falar muito Enfim vamos, vamos meter um rushzão B aqui Pelo tapete Tudo bem que esse tapete tá muito... Pô, tá muito maior, né? O espaçamento aqui Nem se compara com o do CS Vamos rushar que os caras não vão conseguir Segurar o nosso rush Bombe B, Caivã Secar todos os pixels Mano, acho que tá suave, hein, rapaziada Pode fazer o plant Eu já comi mercado, inclusive Ué, cadê o pessoal? Quebraram nem a janela Só tem dois vivos Ai! Me dá um susto, maluco Tá tirando O pessoal não pegou muito ainda o jeito do jogo Então tá relativamente fácil, tá ligado? Vamos fazer um, um push Ó Se eu que a gente ali da esquerda Eu iria pelo palácio Mas vamos pela caverna mesmo Agora da cabecinha oh, oh, oh. Esqueça Mais um Esqueça também Mais um Isso daí eu dei uma boa pinada Eu toco somado em ficar puxando recoil da arma no CSGO Mas aqui eu fico lutando sem querer contra o próprio ajuste do game, entende? Eita, que susto, amigão Mas aí nitidamente a mirei olha, olha a cabecinha, velho que, que é isso, cara? É inacreditável Vamos tentar pescar meio? Olha a faca isso daqui é inacreditável, mano Olha a faquinha Padrão tem janela, hein? Ninguém teve coragem de vir trocar tiro. Vamos pular. Como ele liga? Eita, alguém me deu. Isso não foi de queda? Não é possível que isso daí deu dano de queda. Ó, a janela não tá quebrada. Esse amigão foi mal, se pinou um pouco. E aí perdeu a chance de me levar. Eles não estão indo meio, cara. Ó, o amigão aqui já plantou a bomba. Tem um CT vivo. Ganhamos. A partida vai a 5. Mais um round e acabou. Vamos bombear agora. De Alp. Fazer o entry. Falenzão, Abrindo o A. Contra as trales. Ai! Eu tô muito ruim ainda. Ah, esse... agora esse flick foi legal. Foi um pouco mais bacana. E tem mais um aqui. Esse vai tomar. Tá. Eu errei esse tiro, não deveria. Esse tiro aqui foi bem vergonhoso. Uh! Ah, esse daqui foi sacanagem. Que pegou nela, pegou nas partes íntimas, mas pegou nela. Foi na cara, não teve como. Não tem como negar, tá gravado. Ó, ele plantando. Mano, eu vou falar um bagulho aqui cu, putz, eu vou tomar muito hate, tá ligado? Eu jogo CSGO há 7 anos e não sei o código da C4 de cabeça. Seu burro! Burro! Seu idiota. Não mesmo. E ganhou esse round e acabou, né? Ganhou esse round e já era. Já é, era, é. esquece. 7, 7, 3, 5, 5, 6, tem certeza? Tem certeza? Eu não faço a mínima ideia. Eu tenho um amigo que tem tatuado esse código. Tatuado. Eu não sei. Não faço a mínima ideia de Nunca não, não, não, não, me tentei Galera, eu gostei, né? Eu gostei de verdade. Óbvio que eu ainda continuarei jogando CSGO. Há um outro mapa que é o Desfiladeiro Dourado, exatamente igual a Inferno. Então é assim: Alpha Ace da Garena, CSGO Mobile. A ideia da Garena é explodir esse jogo exatamente como ela conseguiu fazer com o Free Fire. Eu gosto. E eu acho muito importante. Porque eu sei que eu tenho muitos inscritos aqui, inclusive, que assistem todos os vídeos e que os fãs jogar CSGO, mas eles não tem como porque não tem um PC, ou então tem o um PC, mas não tem um PC, que rode o jogo então CSGO Mobile é importante para todos nós e eu pretendo começar a postar semanalmente aqui pelo menos um vídeo de CSGO Mobile para vocês, comentem aí, caso vocês queiram que eu monte um inventário, que eu, enfim, traga mais vídeos. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal, meu certo milhão de inscritos ainda esse ano. Me segue também no Instagram, arroba cachorro 1337. E passe aqui todos os dias no canal, às 14h e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou!